Pessoal sejam bem vindos mais uma vez, é, nós recebemos algumas dúvidas, é, tem um vídeo nosso aí no canal que demonstra que a gente está cortando uma, uma peça usando a guia né? a, a guia de alumínio e a serra circular manual, é, aí alguns nossos seguidores é, entenderam né? o, o sentido do vídeo, é, só que a gente estava cortando madeira maciça. E aí alguns questionaram para executar esse corte caso a pessoa estivesse trabalhando com o MDF. Lá na madeira a gente usou parafusos né? na, na régua. Então as pessoas questionaram que se fosse cortar o MDF ficaria o, os buraquinhos do, do parafuso ali no MDF. Então perguntaram como que a gente faz. Então a gente vai demonstrar rapidinho aqui hoje como a gente faz no MDF. Lembrando que MDF não é o nosso foco na marcenaria, mas a gente faz alguns trabalhos. A gente atende nossos clientes, faz para nós mesmo, e alguns clientes a gente atende. Então eu estou aqui, vou tirar uma fatia de 30 centímetros dessa chapa aqui, que a gente vai fazer uma prateleira, é, uma prateleira engrossada. Então eu vou tirar, na verdade, duas fatias aqui. Então, o é, primeiro passo, você vai determinar a largura, né, que... Largura aqui que você vai precisar cortar, né? no caso aqui a gente até marcou, 30 centímetros. É, a gente já riscou. Então o que, é que a gente usa? usa? Usa a guia, usa a serra, né? é, a gente não fura o MDF, a gente usa rampos né, para prender a guia. E uma, a gente já tem um gabaritozinho aqui que determina a distância é, da base da serra até o... o, o o disco, né? Então a, a guia vai estar tá aqui. O corte vai ser feito aqui. A gente já tem uma, um gabarito para a gente não, não precisar ficar medindo toda vez. Então a gente simplesmente chega aqui e prende, ok? Então a gente já riscou, né? O que a gente precisa cortar, o disco vai passar exatamente aqui, né? Então o procedimento é simples. A gente com o gabarito, a gente vem aqui. Uso o gabarito aqui próximo do risco, é onde a gente vai prender a guia. Faz isso dos dois lados. Bom, muito simples pessoal, isso aqui é um perfil né, de alumínio, os grampos e a guia, e a serra. Então a, a serra vai deslizar afora né, na, na chapa de MDF, tendo como referência essa guia. Então não teve furo em lugar nenhum. A serra já está regulada né? um centímetro, eu trabalho com um centímetro abaixo, a mais que a folha ou a chapa do MDF, o corte sem limpo. Disco apropriado para MDF. Então, a gente vai fazer o corte aqui. Lembrando que a serra vai deslizar é, por toda a guia. E a gente tem que ter atenção no MDF, porque o MDF ele não é firme como madeira maciça. Ele oscila um pouco. Então, a gente sempre vai ter que estar tá com a mão aqui, é, dando uma firmada na, no perfil para não, não haver oscilação. Lembrando que tem que ter um pouquinho de habilidade tá? para utilizar essa serra aqui. Ou ter a ajuda de alguém para para segurar o perfil beleza pessoal bom então vamos passar para a parte do corte aqui só mais uma dica aqui pessoal importante é a, a chapa de MDF ela tá, tem que estar tá bem apoiada tá no, no cavalete tá vendo a gente usa cavaletes a gente coloca entre o cavalete é, e a chapa coloca uma outra peça de MDF para que o o disco né, para quem não tem a mesa de corte igual a gente aqui, tem gente que tem a mesa de corte apropriada. O disco vai vir sobrando. Para que o disco não pegue aqui na madeira maciça, ele só pega no MDF. Então a gente usa aqui um sarrafinho de MDF que é descarte, e o disco vai passar cortando e apaiar fora. Aí tem que estar tá bem apoiado, principalmente para quem trabalha sozinho também. Para essa fatia de MDF que vai sair, ela não cair depois. Então por isso que tem que estar tá totalmente apoiada a chapa aqui no momento do corte. Beleza? Então vamos lá. Olha só, fez uma sujeirinha, mas corta, fica um corte muito satisfatório, olha só, cortado com uma máquina manual, né, que não oferece muita precisão, fica um corte até que satisfatório. A dica também, corte sempre, não é nosso caso, nós vamos precisar exatamente desse tamanho aqui, né, dessa largura. Mas corte essa, essa chapa sempre um pouquinho maior para você poder levar na serra de bancada depois e, e tirar os defeitinhos, tá? Nosso caso aqui vai ser uma prateleira, não precisa de muito acabamento, é para uso, para ferramental mesmo, então vai ficar assim. Então é a dica: corta um pouquinho maior depois termina de jeitar na serra circular. Então pessoal, respondida a dúvida, não fica furo no MDF, tá? Pode ser usado isso daqui também na madeira maciça. Não precisa ser só no MDF. Ok? Usa um sargento, usa, um, claro, um grampo maior. Pode colocar na madeira maciça. O efeito é o mesmo. Tá bom, pessoal? Então é mais uma forma aí de estar tá escodrejando seu MDF. De estar tá, é, tirando uma fatia. Às vezes não, você não consegue colocar a chapa. Uma desse tamanho você não consegue, não consegue colocar uma chapa na, na serra de bancada. Para quem não tem escodrejadeira grande. E aí você precisa de fazer esse trabalho aqui. Entendeu? Então, se consegue fazer perfeitamente. Usando a cabeça, tem que ter um pouquinho de cautela com a serra. Que trabalhar ali com, às vezes com a mão só. Né? Tem que ter cautela com a segurança também. Mas se sentir confiança que consegue fazer, perfeitamente. Então aí, ó. A chapa tá tirada. Tranquilamente. Corte bem feito. Dá para trabalhar de boa. Pessoal, então, quem tiver gostado, deixa para nós o like aí. Se puder se inscrever no canal, pode deixar no comentário aí alguma dúvida, sugestão. A gente vai estar respondendo para vocês aí. Beleza? Um forte abraço a todo mundo.